A ah, Opa! E aí, vocês estão bom? Eu sou o Nicolas e sou técnico aqui da ManejBem. Bem. Produtor rural, responde uma coisa aqui para mim. Você costuma organizar suas finanças, tudo que entra, tudo que sai aí da sua propriedade rural? Pois é, produtor. Sabia que fazer isso, ter tudo detalhadinho, escrito, desde o dia que entrou, o que saiu, o que vem sendo produzido vai fazer você começar a ganhar muito mais dinheiro, além de poder ter tudo organizado e poder checar na hora que você quiser? Pensando nisso, gente da Manejo Bem trouxe esse vídeo hoje para você. Nesse vídeo, a gente vai te ensinar como tá utilizando o caderno de campo, também vão te ajudar a entender melhor o que vem a ser economia rural. Por isso, fique ligado e vem com a gente! Bem, meu amigo produtor primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é a economia rural. E para isso, a gente precisa entender uma coisa. A sua propriedade rural, ela é uma empresa rural. Seja ela pequena, média, continua sendo uma empresa. E como empresa, ela tem que gerar lucro para você. Precisa ser feita essa administração. E é aí que entra a economia rural. Ela vai juntar todas essas informações, desde o seu plantio, seus cuidados com o solo, seus tratos culturais do que você plantou, o que você colheu, o gasto com mão de obra, para você ter uma ideia com essas informações escritas, uma ideia do que você gastou e do quanto de lucro que você gerou, o valor que você gerou ao final daquela colheita e venda daquela lavoura. Para assim você saber se realmente você teve um lucro ou um prejuízo. Para te ajudar nisso, nós temos o nosso caderno de campo. Nesse caderno de campo, que eu vou explicar a seguir, você anota suas informações da sua propriedade rural. Se você não consegue escrever ou ler, conte com a ajuda, chame alguém para te ajudar a preencher esse caderno de campo, pois vocês vão ver agora a importância dele. Bem, como vocês estão vendo aqui, passando, está o nosso caderno de campo. Ele reúne as informações principais, que você tem que ter anotado aí da sua empresa rural, da sua propriedade. Vem informações como a data do plantio da determinada cultura, que cultura que você plantou, a data de colheita, a área que foi plantada essa cultura. Todas essas informações são extremamente importantes. Além disso, a gente pode notar que tem informações como para quem você vendeu, quanto que você vendeu, o valor de venda. E nessa outra tabela, a gente tem os gastos, quanto você gastou, com mão de obra, com insumos, como, por exemplo, fertilizantes, adubação, se foi necessário fazer algum tratamento. Todas essas informações têm que ser escritas, para que no final, como vocês veem aqui embaixo, você possa calcular o total da coluna do lucro e o total da coluna dos gastos. Fazendo a somatória, vocês vão ter o lucro real que vocês tiveram com essa colheita. Todas essas informações, lembre-se, são extremamente importantes para você ter um controle da sua empresa rural. E também deixamos algumas dicas. Produtor, lembre sempre daquele ditado o olho do dono é que engorda o porco. Por isso esteja sempre presente, seja na sua lavoura primeira ou na sua segunda lavoura, sempre esteja presente anotando o que está sendo feito nessa lavoura, como que ela está sendo gerida, quanto tempo ela demorou, quem que está comprando os seus produtos. E sempre tenha uma diferenciação entre a sua empresa rural e as suas despesas pessoais. Lógico que você vai tirar um valor para custear suas, empe... suas despesas pessoais, mas sempre tem um valor fixo, como se fosse um salário, pois isso vai garantir o sucesso. Por exemplo, vocês produzem mamão, vocês vendem um tanto certo de mamão todo mês. Sempre tirem uma porcentagem para custear suas despesas de casa e o resto para você poder custear os gastos mesmo da sua lavoura, da sua empresa, e deixar um capital de giro. Vamos supor que, por exemplo, no mês você venda muito, muito mais do que você está acostumado a vender. Por mais que seja tentador, continue mantendo firme a decisão de sempre tirar o mesmo valor para sua despesa de casa, o seu salário, e o resto você investir na sua empresa rural. Deixe um capital de giro. O porquê disso? Porque quando tiver uma adversidade, como por exemplo, uma praga que devastou a lavoura, uma doença, ou uma seca, você tem o um dinheiro guardado que você possa reinvestir e não ter um prejuízo enorme com aquela perca. Com essas dicas e você utilizando o caderno de campo, consultando o seu técnico da Bem, envie para ele o seu caderno, fotos dele, para ele te ajudar a identificar alguns problemas que você possa ter aí, que você possa estar tendo prejuízos por causa desse problema. Ele está à disposição para te ajudar através do manejo Chat, certo? Viu só, amigo agricultor? Agora com a calculadora na mão e o seu caderno de campo na outra, você tem tudo para ter o máximo de desempenho aí da sua propriedade rural, tendo mais lucro e uma maior organização de tudo que entra e tudo que sai. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário do que você achou aqui embaixo para a gente. Compartilhe, curta esse vídeo também. Mas mais é isso. Lembre-se sempre, se tiver alguma dúvida, de consultar o seu técnico da Manejo Bem, através do manejo chat do nosso aplicativo. A gente agradece você ter participado e até a próxima. Tchau, obrigado!